Olá, sou Bruno Cunha, tenho 29 anos, participei no Programa de Treino de Merlin, edição 2019-2020. Sou licenciado em Gestão, estou atualmente a terminar o um mestrado em Gestão e Estratégia Industrial e estou atualmente como responsável da área de carpintaria e madeiras na loja da Leroy Merlin, Alta de Lisboa. O meu percurso na Leroy Merlin já dura há um ano e seis meses. Esse um ano foi através do programa Trainees e um, Iniciei esse programa na loja de telheiras, onde tive a oportunidade de participar no comitê de direção e participar na coordenação das secções de cozinhas, casas de banho e conforto. Nos últimos dois meses do Programa treinista tive ainda a possibilidade de ser o responsável logística dessa loja, o que foi muito bom para mim, e no final do programa, fui convidada a participar no projeto de abertura da loja Le Roi Merlin de Alta de Lisboa. Ainda antes desse projeto, participei no remodeling da loja Le Roi Merlin do Colombo e a seguir fui fazer a abertura da loja Le Roi Merlin de Alta de Lisboa, onde me encontro atualmente. Para mim, o Programa de Trainees de Al foi um grande desafio, pois iniciei o programa ao mesmo tempo que iniciei o mestrado, no entanto, tive sempre um forte apoio por parte da empresa, o que me proporcionou um, concluir uma dessas etapas e a outra estar em fase de conclusão. Senti que este programa é, é uma, uma cooperação que existe entre o tutor e o trainee, é mesmo um passeio, como eu costumo dizer, de mãos dadas, para além disso, foi o ano da pandemia, o que fez com que no retalho todos tivéssemos que nos adaptar na realidade de loja e isso fez com que o programa de treinis fosse bastante intenso. É por isso que para mim o programa de treinis de Merlin é intenso.